E daí a gente falou, pô, então tá, por que tá todo mundo falando de, de espelho d'água aqui? Eu tô sentindo que tem um negócio que já tá rolando aqui, eu não... Tá. E o gel dando um workshop super atraente, super bonito, uma linguagem super bacana, estética, falam super bem e tal, o David Singh fala super bem, a Sofia sabe fala super bem, super... pessoas super bacanas, você assim, eu falei, caramba, meu, não tem alguma coisa aí que tá estranha nessa história. Enfim, foi rolando no workshop, foi rolando no workshop, a gente não via... Vários, várias coisas, tipo, ninguém tava falando, pensando nas pessoas que moravam no centro. Eu lembro que alguém falou assim, ah, mas o centro é, é totalmente inóspito, ninguém mora, mora, ninguém tá aqui. Daí o Felipe até levantou a mão, assim, meio bem contrária, falou, então tá bom, então às 8 horas da noite você vai ver se não tem lá gente lá, vai andar lá. Vai ver se aquilo é fantasma mesmo, tem gente morando lá, tem gente usando lá, vocês só não querem ver. Entendeu? Ela fala, não, mas não são as pessoas que elas gostariam de estar tá vendo, não são as pessoas que elas gostariam de estar tá olhando, que acho que é uma coisa geral, classe média, de tapar. pode ter pó, longe de mim, entendeu? Não é quem eu quero estar tá com o meu círculo de pessoas, vamos, vamos é, é, estratificar. Então assim, sempre no método do Gel é, tinha imprimia um estilo de, de urbanismo, de arquitetura que é muito atraente assim, atraente no sentido, tipo, nossa, que visão agradável, mas você para pensar e agradável pra quem, né?